Olá pessoal, sou o deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo e quero convidá-los a assistir ao projeto Ciência Cultura Vamos Brincar, no canal Watch do Youtube. Essas iniciativas em que no momento vivemos né, tempos de negacionismo da pesquisa, da ciência, né, tempos de retrocesso civilizatório. Entende? Iniciativas desse tipo, feitos por mestres e pela população participativa, a nossa juventude, são excelentes. Vamos valorizar essas iniciativas de conhecimento e saber. E esse pessoal já lida com isso há muito tempo, fazendo letramento digital, iniciação científica com apoio do CNPq, eu testemunhei o um excelente trabalho que eles falam. Vamos prestigiar esse pessoal com o lançamento desse programa, que será no sábado né, às 19 horas, no YouTube, com o programa Ciência Cultura Vamos Brincar. Vamos prestigiar a ciência e a participação com um o desenvolvimento de conhecimento e saber no Brasil.